Agora vamos, vamos informar as pessoas para quem você vendeu a sua uva. Então você tem aqui mil quilos da uva Lambrusco e 1800 da Malbec para destinar. Então você tem aqui uma lista de compradores que você vai informar um novo comprador. Você coloca aqui o CPF ou o CNPJ da pessoa para quem você vendeu essa uva. O sistema procura. Se ele já tiver esse CPF ou CNPJ cadastrado no sistema, ele vai trazer essa informação aqui. Se ele não tiver, você coloca aqui o nome da pessoa. Você seleciona qual foi a cultivar que ela comprou. Coloca a quantidade e seleciona o botão Incluir, Alterar, Compra. Aí, você salva o comprador se essa for a única cultivar que ele tiver comprado. Uma vez salvo, aparece aqui a tabela com as informações do comprador e aparece também a quantidade total que ela comprou. Você pode aqui clicar na quantidade e vai aparecer todas as cultivares que essa pessoa ou essa empresa comprou de você. Se tiver alguma inconsistência, você coloca aqui de novo a informação. Agora a gente pode colocar aqui um novo comprador. Eu vou te mostrar a opção... De um CNPJ. Eu estou colocando um CNPJ fictício, tá? Porque isso é só um treinamento. Então, eu vou colocar aqui... Se ele tiver, dados, se você tiver os dados da inscrição estadual, você coloca, se não tiver, não é obrigatório. E aí você coloca aqui embaixo as compras por cultivar, seleciona cultivar que você ainda tem aqui disponível e coloca aqui incluir e alterar compra. Olha só, eu tinha colocado 2 mil quilos de uva Malbec, que foi a produção total. Só que na produção e destinação eu havia colocado apenas 1.800 quilos e o sistema verificou que a quantidade comprada não poderá ser maior que a quantidade disponível para essa cultivar. Então, o que, é que nós precisamos fazer? Nós descemos aqui na quantidade comprada e colocamos a quantidade correta dessa cultivar. Se a quantidade correta for a de 2.000 quilos, então nós temos que voltar na aba de produção e destinação e atualizar ali as informações. Se a quantidade correta for os 1.800 kg, nós só, simplesmente alteramos aqui na quantidade comprada Selecionamos o botão de incluir e alterar e deu. Eu tinha colocado aqui a cultivar errada. Incluir e alterar a compra. E aí, você salva o comprador. E aí, o sistema aqui atualiza aqui que você teve dois compradores de uvas. Uma pessoa física, que comprou mil quilos da uva Lambrusco. Uma pessoa jurídica, que comprou 1.800 kg da uva Malbec. Okay? Terminando de atualizar os compradores, nós vamos atualizar agora a aba Vendedores.